Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias, estou aqui no Jardim Batagim, na rua Ipanema, onde que eu vou poder falar com a moradora aqui que faz anos que vive o problema aqui, já foi... É, pedido apoio para vereadores e, a, e prefeito há três anos atrás e até agora nada. Como a senhora vê essa situação? Como é o nome da senhora? Leni. Dona Leni Há quantos anos a senhora mora no bairro aqui? A que eu tenho a casa faz 25 anos, que eu moro três anos. E há quanto tempo vem existindo esse problema aí? Desde quando eu tenho essa casa, há 25 anos essa, essa vida aí. Para mim conseguir cortar pelo menos, passar máquina no mato, é. eu tenho que implorar, suplicar para eles. Eu já fui em dois vereadores, eles falam que eles sozinhos não conseguem fazer nada. Que tem uma andurinha e não faz verão. Só que eu tô cansada já, não aguento mais. E foi feito o protocolo também foi disso feito, daí? Faz três anos, fiz 2018. 2018, 2018. 19, 20, 21, tá indo para quatro anos. E aqui não foi resolvido ainda. Então fica o registro aqui, ó. Você pode observar a outra live que tá, foi postada ontem aqui pelos moradores. Essa, a água daqui vai tudo para a residência aqui, Isso ó, é. e acaba afetando, né? E a gente veio aqui realmente ver a situação, né? Aliás, tem até sapo Deixa morto lixo aqui. Cobra. Lixo, cobra, carrapato. Vale a pena aí dar uma manutenção aí vocês aí do meio ambiente, né? Talvez seja da Secretaria de Obra, meio ambiente, mas ó, aqui você pode observar ali um sapo, né? Deve ter morrido aí de de forma aí de com a água, né, esgoto. Mas enfim, aqui precisa ser feita aqui uma canalização e evitar todo, né, esse mato que tá aqui, porque toda a água que tá aqui, ela vem deparar dentro dessas casas aqui. E essa senhora, como ela mesmo disse, que vem sofrendo há anos com isso daí, né? Já foi procurado o vereador, prefeito e nada se resolveram, né? E aí, fica o registro aí também. Pelo portal SB Notícia e questioná-los também o porquê disso daí. Aqui também deve ser uma área pública. É da prefeitura isso daqui. E quando a prefeitura cobra também dos moradores limpeza, manutenção, aí chega a conta também. E aqui fica o registro aqui também, um alerta. Né? Mas o problema sério aqui é esse final da rua aqui. ó. Toda vez que chove, alaga esse lugar todos os bichos peçonhentos. Oi? Está pertinho a canalização, só para descer o tubo para baixo, jogar no rio ali, naquela árvore está ali. Naquela árvore está a canalização aí? É, isso pode ser serviço de obras também, né? Que vale a pena, se você estiver assistindo conosco aí, que possa vir aqui e tentar resolver o problema, já que vereadores não conseguem resolver os problemas, né? Que a administração tome a frente aí, próximo a casa aqui, 828 aqui, né, no Jardim Batagim, a gente vai aonde os moradores pedem para ir, mas eu não vou adentrar neste mato aí, até porque tem muito carrapato, né, cobra, sapo, aqui tem de tudo quanto é bicho, até parece aqui um zoológico, né, mas enfim, esse é o ponto que precisa ser melhorado, né, não é só área central, praças, Entendeu? Aqui, aqui mora famílias e precisa ter uma qualidade melhor de vida, de saúde. E esse mato aqui que você está vendo à minha frente é da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Né? Então vamos esperar aguardar aí que alguém possa estar acompanhando né, a live. Ou acredito eu que por algum motivo não saiba que existe esse problema porque mudou a administração né Mas agora vai ficar ciente do caso O que mais aconteceu? Já chegou a entrar água na casa da senhora? Há muitos anos atrás Veio até na metade do posto Ontem veio até aqui na subida Vem Ontem? Essa? Ontem veio até aqui Ontem Subiu, ali, subiu né? ali na vizinha aqui esse vizinho chegou do serviço Que me socorreu Eu já estava a sair com meu neto para fora Para não ficar aqui ó. veio até aqui A água chegou até onde? Com até licença aqui. É, é para a água chegar Já chega nesse... pela segunda vez para a água chegar aqui, nada, nada, são quase um metro, né? Pelo o nível, né? Dá licença, tá entrando na casa Sim. da senhora. Pode entrar, Volte. Mas aqui fica o registro. Espero que a prefeitura tome uma iniciativa aí e possa agilizar tem isso daqui, né? Meu não aguenta, tem um lupus. Tem lupus? é lindo. O que é isso daí? Deixa tem, eu ver... De Aonde? Tudo, tudo daí mordida tudo, de sei, pernilongo. é mordida de pernilongo? eu sou alérgica. Hum. Olha outra, essa essa oh. está hum, e ela tem lupo também, portanto. Está aí, ó, fica aí o, o vice-prefeito também vir aqui fazer uma visita a Felipe Sancha, né? Às vezes tem que dar o um apoio aí pro prefeito e sair da cadeira também e ver os problemas que existem na cidade. Aliás, se existe prefeito, existe o vice que possa também... Fazer o papel seu, né? Mas eu vou subir por esse lado aqui que aqui não tem carrapato. E os moradores vêm reivindicando a tempo para mim vir aqui e não dava para vir, né? Uhum. Mas agora sim, ó. Então fica aqui. Parece uma coisa complexa, mas dá para fazer a manutenção fazer aí uma 45 graus e fazer a limpeza dessa grama aqui que está em, em território aí da. Prefeitura que é responsável por isso, né? Como você pode observar, não existe lixo aqui. né? Mas aqui eu não estou vendo lixo aqui. Deixa eu ver eu não vou subir nesse mato de eu carrapato aqui, não, ali, senhora. O carrapato fica lá no pano. É. Ah, tiraram, queimaram. Olha, mas meu marido que vive, como fala? Que vive queimando o mato. Essa beirada aqui, é tudo água empoçada, po podre, laca da chuva. Eu em 2018 peguei dengue, quase morri. A senhora pegou dengue peguei também? Peguei dengue. Aliás, essa rua aqui, Olha o lixo, vamos ver né? também. As pessoas têm que colaborar, né? Então, e tanto, fazer a limpeza. Não adianta cobrar da prefeitura se isso a isso população não, é nada, não, não, é nada, não faz hein? o seu, olha, o realmente que existe. Mas ó, a população também tem que colaborar, né? Tem que colaborar. Não é só a gente cobrar da falar, a prefeitura. falar, xingo ainda, turma, tá, ninguém gosta de mim, é, pago, né? mas eu não sou doce. É, mas olha, a casa da senhora aqui, do jeito que vem a água... Vem tudo do fulano, ó, pelo fogo. Esse fogo aí vem deles... O barranco estava para lado do cara, eles tiraram o barranco daqui e deixou o barranco para lá. Por isso que está enchendo de água aqui. Então quer dizer que toda vez que, que o tempo está mudando para chuva, a senhora eu já, já. tá pega o bolso de, de, de, de documento e fica aqui no portão, com a chave no portão, qualquer coisa tem que vazar. É, tá para casa que não tem. Isso não é vida, não, pelo amor de Deus. A gente paga imposto, tudo certinho. Eu tenho, eu pago imposto de três propriedades, Nunca trazei, nunca deixei de pagar. É, a gente espera aí que a administração, aí, o vice-prefeito também, possa vir, né? Fazer as visitas na, nos bairros e poder né, trabalhar um pouco mais aí para a população. Porque praça é legal, né? Mas a, a qualidade de vida, a limpeza também, isso interfere muito nas filas de UBS, né? Porque uma coisa puxa a outra. E realmente aqui existe uma, uma valeta aqui, né? E realmente vem lixo, muito lixo que as pessoas jogam. Mas o registro está aqui pelo portal SB Notícia, que a moradora vem cobrando, né? Aliás, que tipo de bichos peçonhentos já oh, chegou? escorpião, de... mata escorpião direto, todo dia, até a primeira cadeirinha e até a segunda essa semana estava dentro do, do, do sapatão do marido dela, sorte que ele bateu, e dentro da sala. Eu já matei mais de uns 15 escorpiões aqui dentro da minha casa. eu tenho um neto que convive comigo de 8 anos de idade. Mas a senhora procurou os vereadores, o prefeito, falei, então, quanto faz, tempo? Faz tempinho já, Faz tempo. Nessa, eu acho que deve fazer o, o ano passado. A resposta que eu acho deles, ó, posso citar o nome deles? Bom, eu acho que não convence, tá? Porque depois vai querer direito de resposta, até porque temos que preservar, mas é, a pessoa que está vendo a senhora então, sabe, sabe realmente. Eu pedi socorro para ele, é três. Três, é três vereadores. veio aqui, não, não, pode deixar, isso aqui está fácil, que é na... o caminhamento está lá em cima. A gente vai fazer isso com o senhor, vai abrir a valeta, abriram. O primeiro vereador conseguiu abrir. Mas... Quem foi o primeiro vereador que conseguiu? O Joi. O Joi, o Joi. então pode falar os três, então, aí. Quem... O Joi, o Jesus... E o... como se chama... É, Celso. Celso Ávila. Os três já veio aqui, nós pedimos socorro, eles não, não, Até hoje, até hoje. Mas o Jô não conseguiu aqui finalizar Consegui aqui? Conseguiu uma vez só. Uma vez Caneleta, só. Só uhum. conseguiu. Aí fui à procura dele, ele falou que ele sozinho não conseguiria. Aí nós somos atrás de mais dois vereadores com a da Força. Segunda-feira mesmo eu ia pra câmera, se você não viesse. Certo. Eu ia lá e em cima. É. Mas daí não ia ficar barato, não. Não, Porque né? Mas eu não aguento mais, gente. Puxa vida, se eu moro aqui, quando vou falar mas por que que mora lá? Porque foi a única casa que Deus me deu. E aliás, não existia esse problema como existe hoje, não, né? Não, eu eu aqui falei, você estava de aluguel essa casa, 25 anos eu tenho ela. E eu faz 3 anos, agora em mais faz 4 que eu, eu mudei aqui. Certo. Eu, a primeira vez ele foi útil para mim, o joelho. É. Ele mandou limpar toda a sujeira aqui de guarda-roupa. Certo. Sujeira de caminhão. Perfeito. E agora depois... Não sei se ele enjoou de mim e toda a vida eu voltei pra ele. Agora eu não volto mais. Pra ninguém. Eu tô descrente. Nem prefeito, nem presidente, nem vereador. Acabou. Fui sincera pra ele. Consegui mais de 60 votos pra ele. Tô aqui, ó. Eu não queria chegar nesse ponto aqui de pôr na reportagem. Mas não tem jeito. Só que uma essa outra vizinha minha que sabe mexer. Não, Lenny, eu vou te ajudar, porque ela também tá sendo prejudicada. Faz tá um mês que ela tá aí. É, né? Eu veio do Pernambuco. É. Só que tem essa vida aí, para mim o mato, ó, eles cortam a mata, tudo quanto é lugar, pode olhar certo. O marido passa e pergunta pra ele, vocês vão lá pro seu Joaquim? Ah, não tem pedido lá pro seu Joaquim Mas agora tem, né? Através tem pedo, da live aqui, aqui nessa vila aqui uhum. Tá, e outra, foi cedido para nós aí do Portal SB Notícia que eu postei ontem até um vídeo O volume de água é, que cai, porque, porque tem um grau a mais aqui, né? E a água chega até aqui. É dentro do portão. E até por esse azulejo, até para evitar filtrações isso, também, isso. né? gente isso. colocou. Se chover, chover uns 15 minutos, se chover uma hora, uma hora e meia, ela vai entrar lá dentro. Então ela quer dizer, é... esse período aí de verão de chuva, toda vez que acontecer isso, a senhora tem que eu estar com né? a mala pronta, né? Tá, até eu peguei os documentos das casas, tudo, tá tudo em cima do guarda-roupa. E eu peguei meu neto, a mala dele, minha bolsa de documentos, fiquei esperando aqui pro lado de dentro, só para não sair, depois morrer afogada lá dentro. Tá aí, a gente nunca falou assim, pedir também, mas... Que venha prefeito e vice-prefeito, né? Que atue melhor aí nos bairros que mais necessita, né? Foi feito protocolos, foi feito pedidos e nada foi feito. E essa área aqui é da prefeitura, né? Então fica registrado pelo portal SB Notícias. Você vai acompanhar mais detalhe também no SB Notícia em relação a isso daqui, né? O que será feito? E vamos acompanhá-los também, tá? Vamos... É, ver porque às vezes quando existe a cobrança, eles vêm, faz E temos que mostrar também o, o resultado, né? Então fica aqui. É, e realmente aqui é rua, né? Queira sim, queira não, é finalização de rua. E o que a senhora espera, então, para finalizarmos aqui, ó? Ah, Espero que eles tomem. O prefeito, se, ver, se ver o vídeo, tiver estiver ouvindo, os vereadores que me ajudem. Eu não estou pedindo dinheiro, eu não estou pedindo cesta básica, estou pedindo uma coisa de benefício para o meu bairro, que eu sou mais prejudicado. Os demais que têm coragem de jogar lixo aqui, não pensem em mim, porque se essa enchente entrando, ela vai? A uhum. última casa que é minha. É, eu acho que deveria ter uma lei também dos vereadores aí. Todas as casas que são prejudicadas com enchente, evitar de pagar IPTU também. Tá então, dá vontade né? de fazer isso daí, porque... mas eu e depois a gente quer pauta para pagar tudo de uma vez. Como que faz? É verdade, de então, deveria ter uma lei. A gente na parte da gente, mas eles não são. Na hora de pedir voto, eles pedem. Na hora de encher a casa da gente de sujeira, de papelzinho, eles, eles jogam. Uhum. Chegou, ano passado, eu de bitu. Se jogar um santinho aqui, eu falei para o moleque, você vai comer. eu não aceito mais sujeira no meu quintal. A gente tá aqui sofrendo, que não é condenado aqui. O meu neto que fica aqui em ferro. Eu falei, filho, a vó sozinha, a vó consegue fugir da enchente Com você ainda, é né, gordinho? Vai ser difícil. Não, vó, claro fica aqui, né, incógnio, né, corre. Ontem mesmo, mandei a mãe dele levar ele. Ela viu aquela, aquela corda, assim, ele mandou, tá? Vem buscar o um menino. Tá bom. É muito então, perigoso. Quer falar? Tá bom, fica registrado aqui, então, pelo portal SB Notícia. Mais uma reivindicação aí da moradora aqui do Jardim Batagim. E esperamos, sim, que a prefeitura tome umas medidas aí, né? Porque cada dia já existe um problema maior para eles, né? E que possa resolver e fazer uma canaleta aqui, seguir essa canaleta maior, que a água deixe de entrar nas residências aqui, próximo, né? Cláudio Mariano, para o portal USB Notícias.